Fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que você for ver esse vídeo Heverson aqui, RM Multicel Eu vou fazer um vídeo aqui, pretendo ser um vídeo rápido, tá? De como que a gente recupera esse flex aqui, ó é, Chegou pra nós, tá vendo? Eu grudei ele aqui na plaquetinha Tô de... Essa aqui é pra retirada de, de tela, eu uso, então eu grudei aqui com a fita capton E a gente vai estar tá recuperando aqui, ó Essas trilhas que foram cortadas, tá vendo pessoal? Então a gente não vai fazer, a, a, a, não vai comprar, vai manter a originalidade dele a gente vai recuperar e eu vou deixar essa dica pra vocês, tá bom? Ó, tá cortado aqui, tá vendo? Ó? Nessa parte e tá cortado aqui nessa outra parte. Esse segundo aqui, esse do meio, não foi cortado, tá? Então a gente vai estar tá fazendo esse procedimento aqui, usando a, o fio de jumper, tá bom? E tem máscara ao ver, a gente coloca depois Mas eu quero deixar essa dica aqui pra vocês Beleza? Vamos lá, vamos partir pro vídeo pra não estender muito Aí eu venho aqui com o bisturi, ó Eu vou estar tá mandando raspada aqui, ó Nessa ponta aqui primeiro, tá? Ó Então o bisturi, ele tem que estar tá legalzinho, afiadinho Pode ser que esse meu aqui, ele esteja um pouco cego Mas vamos lá, vamos tentar aqui, ó Qualquer coisa eu passo na lixa, tá vendo? Ó. Raspa de um lado, raspa do outro, ó como essa parte não tá zoada, então a gente não precisa tá raspando ela, tá? Deixa eu focalizar o máximo aqui para vocês, para vocês verem aqui direitinho, tá bom? Então vamos lá. Vou melhorar aqui e aí eu dou um zoom aqui para vocês. Vamos lá, vamos lá, pessoal. Ó, raspa aqui, ó, tá vendo? Raspei essa parte, ó Eu vou colocar o fio de jumper Não só aqui, ó De uma pontinha para outra Eu vou estender ele mais aqui, tá bom? Então vamos lá Vamos raspar aqui, ó Tira essa proteçãozinha aqui, ó da, Do flex, tá? Pra poder a solda pegar bem aqui Tá bom, pessoal? Ó Raspamos aqui, tá vendo? Ó, raspou E a outra parte também Certo? Essa parte aqui, a gente vai raspar só a ponta aqui, ó. E você percebe que ela é né, ó. Então, assim, o que a gente faz? Eu vou raspar aqui, ó. Ó. Raspei. E vou raspar o outro lado. Porque eu vou passar um fio só aqui, eu não vou precisar fazer esse, essa trilha toda aqui, não. Tá bom, pessoal? Ó. Esse, esse bisturi meu tá bem cego, mas ó, dá pra, pra raspar. Tá vendo? Raspei aqui. Aonde eu pôr aqui, eu sei que eu vou estar tá jampeando aqui, ó. De um lado pro outro, tá bom? Ó. Raspei. E raspei essa ponta aqui. Vou pegar um cotonete aqui pra gente dar uma limpada. Ver como é que tá ficando aqui, ó. Tá vendo pessoal? Uma secadinha aqui. Ó. Viu? Então a gente já tirou a proteçãozinha que tem aqui nesse flex. E agora o que, que eu faço? Eu vou vir com um pouco de pasta para solda. E aí a gente vem com o estanho, tá? Ó. Vou passar aqui, ó. E De um lado e pro outro. Depois eu venho com o fio de jumper. Primeiro aqui, ó. Tá vendo? Aí, vamos lá. Eu vou tentar usar esse estanho aqui que faz tempo que eu comprei ele, mas eu não tinha é, usado ele ainda, não tinha gostado. Mas eu comprei um outro ferro de, de solda aqui da Bacom, que eu indico para vocês também, e eu vou estar usando esse ferro aqui, esse estanho aqui. Tá bom? Ó. Soldar e Beleza? Vamos ver aqui como é que ele vai sair aqui. Eu cortar um pedacinho dele aqui, ó. Ele é mais fino. Ó. Por de um lado, do outro ó. Tá vendo? E aí eu venho para esse lado aqui E o outro lado aqui também mais um pouquinho ó. Aí, tá vendo pessoal? Então aqui eu já coloquei um pouquinho, tá vendo? Aí tem um macete também que a gente vai estar tá fazendo que eu não vou deixar esse fio de solda aqui, ele muito esticado. Eu vou deixar ele com um pouquinho de folga, tá? Vamos lá, vamos, vamos por etapas aqui, ó. O que que eu vou fazer aqui, ó? Vem com o fio de solda aqui, ó. O fio. Tá vendo? Aí, o que que eu vou fazer aqui, ó? Porque o, o flex, ele dobra Então você dobra ele um pouquinho pra colocar Pra dar os contatos Então eu venho com a, com a pinça aqui, ó Vou puxar um pouquinho pra cá Tá vendo? Aqui eu posso jogar porque eu não raspei essa parte aqui, ó Então ele não tem perigo de dar contato é, Nas outras partes Então eu vou deixar ele com essa dobra aqui, ó Tá? Porque eu vou ter que dobrar ele um pouquinho aí depois se eu deixar muito esticado Ele vai soltar aqui Aí é o macete, ó Aí vem aqui, ó Vamos lá, vamos soldar do outro lado aqui, ó. Ó, opa. Tá vendo, pessoal? Ficou aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Eu vou colocar um pouquinho de solda, solda em pasta aqui, que eu acho que ele vai aderir melhor. E aí eu não... Não, não intensifico muito o calor, do, do ferro de solda no flex, tá bom? Porque ele é bem delicado, então vou colocar aqui, ó, um pouquinho ó, só uma pontinha aqui, ó. Pegou muito, mas vai dar aí. Aí eu venho com o ferro de solda agora, ó. Lá. Tá vendo, pessoal? Aí ficou, ó, Tá vendo? Já foi. Aí aqui agora eu vou tirar esse, essa sobra do fio aqui, ó. Com cuidado para você não terminar de romper o restante, tá vendo? ó, ó Bem na moralzinha, ó. Olha lá, tá saindo, saiu, tá vendo? Então aqui já ficou, ó. beleza? Venho aqui com o, o álcool isopropílico. Vamos dar mais uma limpadinha aqui, ó. Tá vendo? Limpamos, damos uma secadinha, ó. E aí a gente vai partir pro outro. O outro aqui, ó, vocês percebem que eu já coloquei Estanho aqui e aqui, né? Ó. Eu vou colocar de novo, eu vou colocar um pouquinho mais de solda em pasta de pasta aqui pra solda, tá? E aí eu vou colocar aqui de novo mais um pouquinho do da solda em pasta. Eu gosto muito de utilizar ela. Ó. Colocar aqui na ponta, tá vendo, pessoal? Um aqui e um pouquinho aqui, ó. É bem pouquinho, tá? Bem pouquinho, ó. Porque senão você acaba juntando com a outra trilha aqui, que não tem nada a ver. Agora com a com, a, com o desfecho aqui. Ó, já foi até muito. Só vou tirar um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Tirei. Aí aqui agora eu faço o seguinte, ó. Derreto ela aqui. Ó. Foi. E do outro lado. Ó lá. Tá vendo? É isso aqui que eu vou ter que fazer, gente. Ó. Aí eu vou vir aqui, ó. Mesmo esquema. Coloco aqui. Tá vendo? Coloquei de um lado, só que aí agora é o seguinte: eu não vou jogar essa barriguinha dela para cá, porque senão eu posso juntar aqui, ó. Tá vendo lá? Eu posso encostar nessa aqui, aí a gente vai dar problema. Então, o que, que eu faço? Ó? Jogo para lá, tá vendo? Joguei para lá, ó. Certo? Aí agora aqui eu venho assim, ó. seguro aqui, ó. Ó, já foi. Tá vendo, pessoal? Só isso. Só isso já é o suficiente Ele não vai sair daqui Beleza? Mesmo porque depois a gente vem com a máscara UV aqui Pra reforçar isso aqui Tá bom? Ó Eu vou cortar aqui esse pedacinho Beleza? Ó Cortei Ó Você apoia aqui ó Mexe o, o fio Ó O fio de jumper Já era Tá vendo? Então aqui ficou ó Joguei pra cá Porque se eu jogo a barriguinha pra cá Eu encostava nessa ponta aqui e aí poderia dar algum problema. Certo? Vamos dar uma limpada agora aqui, ó. Dá uma boa limpada nessa parte aqui, ó. Ó. Vai ficar uns pedacinhos de cotonete aqui, porque esse meu cotonete ele não é tão bom, não. A qualidade muito boa, não. Olha lá. Secou, tá? Ali, pessoal, ó. Aí já foi, tá vendo, ó. O que, que eu falei pra vocês, ó Vou tirar ele aqui, ó Vou tentar mostrar aqui pra vocês vou Tirar aqui com cuidado Ó Tá vendo ali, ó Ficou os dois, ó Então eu consegui juntar aqui, ó Eu joguei pra cá Justamente pra não encostar essa barriguinha aqui, ó então eu já tenho o contato daqui pra cá, certo? Ó? Tá vendo onde vai a trilha? Então eu posso ter esse contato aqui E esse contato que tava rasgado aqui, eu joguei pra cá Por que que eu não jogo desse lado aqui, ó, no, muito próximo? Porque aqui pra quebrar é mais fácil é, mais, é muito mais fácil pra quebrar Então desse jeito, a barriguinha que eu deixei pra um lado e pro outro É pra quando eu for, ó, ele vai inverter pro outro lado Então eu posso virar aqui, ó Jogar ele pro outro lado, que eu sei que ele não vai romper aqui não vai esticar muito, beleza? Ó, esse aqui já tá feito, tá vendo? Esse aqui eu não precisei fazer, nem esse daqui. Então foi só esse do meio e esse aqui, certo? Aí o que, que a gente faz aqui, ó? Máscara OV. ó. Aqui a minha máscara ver Tá vendo, ó? Mechanic. Aí eu faço o que, ó? Eu vou pegar uma pontinha mesmo aqui, ó. Pego aqui com bisturi, ó. Quer ver, ó. Pego só um pouquinho. Olha lá. Vou colocar aqui, ó. Ó, tá vendo, pessoal? Ó. Coloquei assim, ó. Tá vendo? E aí depois eu venho com a cola UV aqui e já era. Resolvido o problema, tá bom? As dicas que eu dou aqui é pra você não, não ser simplesmente um trocador de peça. Tá? É, é errado trocar peça? Não, não é. Mas quando não tem condições de recuperação. Eu costumo fazer dessa forma. Dock de carga, é, flex, assim, entendeu? As peças que eu consigo estar tá recuperando, é, conector FPC, eu tenho um vídeo aí no canal também, de troca de conector FPC, do, um, se eu não me engano, é do um A51. Tá? Eu troquei o conector, não troquei o dock todo. Eu mantenho a originalidade da peça, beleza? Então, essa dica aí que eu queria deixar para vocês, ó. aí aqui depois a gente vem com a... Eu vou vir com a lâmpada UV, Ligo ali, ó. Essa aqui que eu comprei também no Mercado Livre. Ligo ela aqui e já era. Aí eu resolvo o problema. Beleza? Deixo secando aqui. Tá bom, meus queridos? Deixar esse vídeo aí pra vocês. Que Deus abençoe. Qualquer coisa, deixa no comentário aí. Precisar de, de dica, alguma dica aí. Conta conosco aqui, tá bom? Deus abençoe. Heverson, R.M. Multicel. Um abraço a todos. Fui.